Olá! Ai, ai. Aqui nessa tarde, aqui. Essa chuva. Ué, o que é aquilo? que isso? Oxe, é zumbi? Não é possível. Ah, não. Meu Deus, eu preciso ir lá ver. Meu Deus, é muito. Corre. Ai, vai. Olha lá, eles estão vindo. Meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? Ah, mas eu lembro uma vez que, que eu, eu sempre deixei guardado aqui no meu bolso. Sempre deixei guardado uma box. Sempre estive preparado para isso. Mas antes de eu pegar tudo isso aqui quebrar o teto da minha casa Ai, meu deus do céu quebrando meu teto é. Olha. olha o nível que eu já cheguei tá o que, que eu vou fazer que aqui... minha crafting table ali minha crafting meu deus quanto bicho tá eu vou fazer mais escada O bloco não serviria mas cada escada é Pô, a escada tá aqui não tem que ver mais Vem minha cara, vai dois. Ah! Sou profissional em parkour. Olha lá. Que isso? Só uma flechada no meio da cara. Meu Deus! Meu Deus, quanto zumbi. Pera o que eu faço. E agora? Olha isso. Olha a tropa de zumbi que tá vindo. Olha isso! Tá aqui, meu. Tá, que eu vou fazer? Eu descobri que de dia eles somem. Então tá de boa. Tá, eu vou me preparar aqui. Vou colocar essas armaduras aqui, super humilde. Pô, briga. Ah, não, vou morrer. Não, peraí. Ah, tem maçã aqui. Sempre bom. Ah, vou levar um pau tem pra mim. Vamos lá. quero morrer, porque eu tô full netherite, né? Acho melhor não morrer, não é? Vou. Três do zumbi Oi. Eita. e é tropa. A tropa do zumbi. Meu Deus do céu. por que que tá, tá vindo? Tá de dissolv... Ah, tá chovendo. Não é sentido. Vocês pequenininhos são chatos, hein? Mano, olha a tropa de zumbi. Peraí, eu tô ouvindo a minha casa? Corre, que a tropa tá vindo. Ó a tropa. Meu Deus. Errei o comando. Não! Não! Ei. Fecha a porta. Meu Deus. Tem que cuidado, que a tropa do zumbi vem vindo. Olha lá. Olha isso aí, ó. Tá toca. Hum. Tá. Agora é só esperar 515 15 bilhões de dias e. É isso. Ah, eu dormi. sou eu dormir. Mas tá chovendo. Ué, não tá chovendo? Ah. Ah, tem que esperar aqui. Ó, ó, mágica. Ó, a transição. Não. Voltei aqui depois de muito tempo e os bichos continuam. A chuva não para? Nossa, deixa eu pensei que 15 minutos parar aqui, o negócio não para. Não, eu tem que esperar de novo aí e... Voltei. Não. Trolei <risos> o editor. Voltei. Não para de chover. Eu, eu vou ter que apelar. Ou vou me auto-colocar no criativo? Essas coisas aqui. Vou dar proteção aqui máxima. Vamos lá, hein? Mano, quero dar proteção máxima. Aqui. Deixa eu ver coisas aqui. Vejamos. Deixa eu ver aqui. Tem osso verde, hein? Sei lá. Não vou mexer, não comandos aqui, claro né, quem quiser ver curioso, expose de mim tá, aqui primeiramente o que eu vou fazer vou colocar no pacífico a minha base, né e aqui lava a lavita vamos lá melhorar aqui ó. colocar som aqui ó. sim, eu tô usando comando de bloco qual é o problema hum hum Problema com isso, né? Hã, deixa eu ir em paz mesmo. Tá, voltamos aqui. Agora o que eu vou fazer? De lava. Tem sentido colocar lava na... Na... Colocar de madeira na chuva, né? Ok. Hã. O que eu fiz? Tampa. Finge é que ninguém viu. Ok, é que acho que é ninguém bom. viu. Esqueci fechar a porta. Acho que ninguém viu aqui. Tô ruim de mira. Essa lava aqui não queima, ela é. Ah, eu pulo aqui, né, verdade. Aqui é pra prum... é um. Agora o zumbi, meu amigo. Ó. Ele vem. Vai vir, ó. Eu não sei colocar no sobrevivente. Pera aí, espera aí. Ó, oh, sobrevivência. Não posso ficar muito criativo. Vem, zumbi. Vem cá. Mano, a tropa do zumbi vem vindo. Não, minha casa tá pegando fogo. Esqueci. Não, pega fogo na minha casa, não. O zumbi não pode ganhar assim, não. não. perdi o zumbi. Não, pera aí. Agora tem que ter com medo aqui. Vem, zumbi. Cai na lava. Tem que resolver esse negócio da, da lava não vai dar... Tá, eu vou pegar o quê? Um bloco bem humilde, sabe? Deixa eu colocar um pouco de resistência em volta da minha casa. Por que, que tá pegando fogo? bloco humilde aqui. Não pegue fogo. Só porta que eu preciso entrar. então aqui o que viu é o bloco humilde aqui pronto olha isso aqui aí Subi, vem ah vem cai na lava você não vem né aí você não vem agora ó eu... oh. agora corre Mano, a tropa do zumbi ó, só aumenta, só. É incrível. Vem, vem, vem. Pô, eu tô protegido. Não! não! Não, não, não, não. Fecha. Que, cara? Como você chegou aí? Tá. Primeira rodada eu já perdi. Aqui. Pronto. Agora que nós vamos... o que eu vou fazer? Eu vou colocar um bloco muito bom pra isso. Cadê aqui? Nunca acho. É incrível. É teia. é teia. aqui, ó. Aqui, ó. O b vai vir. Pá! E tem isso aqui, ó. vida ele passar por isso aqui, ó. ó. Você pode solar pra botar fogo aqui. Né? O problema é problema em sério, né? Bom, agora eu duvido ele passar aqui. Ó. Ele pode vir aqui dar a volta e pular aqui por Ah, não. Eu vou cobrir tudo. Não, meu. O que que é isso? Minha vai, vai, vai morrer. Tem que proteger minha casa, tá? Aqui. Ó. Perfeito. Chegar. Vou morrer. Vem. Ó. aqui na sobrevivência, Médio. Vou colocar no difícil. zumbi. Zumbi. Zumbi. Cara, esse zumbi é muito fraco. Como ele... vai? Não vai fraquito tô... não tá vindo mesmo né? deixa lá ver o que tá acontecendo ah, ah tá vindo sim oh, tá vindo sim agora só vou me prender na terra pronto vem cá vem e agora vem pra cá não sei se ficar preso vai vai Ih, ficou preso a tropa ficou presa Com medo já. Meu Deus, cara, nada funciona. Pô, esses bichos são inteligentes ou burro? Eu que sou burro. Não, não sei. Tá. Eita, não, não, não, não, não. Oxi! <risos> Nossa, segunda rodada eu também perdi, cara. Que coisa feia. Bom, terceira rodada. Vamos lá. Para colocar aqui no Pacífico de novo, porque os bichos não me deixam. Ah, é de dia. Tá. Beleza. Temos até o anoitecer. Agora o que, que eu vou fazer? O que, que eu tava pensando em fazer? Tá pensando? Como o zumbi ele não pensa muito. O que eu vou fazer? Tava por ax. Cara, porque pensa comigo, ele vai uma hora, ele vai pular. Uma hora ele vai cair. Ele não tem cérebro direito. Uma hora ele cai. Porque, olha só, por aqui, aqui ele não vê, ele... Ah não, o mob vê sim, tem que ter um, um alçapão. Pera aí, eu tô aumentando meu trabalho, né? Ó, a base é pra frente. Isso aqui é pra frente, só pra... Ou só pra membros, VIPs. eu a casa inteira vai dar um trabalho. Aqui, ó. Pronto. Agora vem um alçapão. se que fala. Eu não sei escrever alçapão. Aqui, ó. Alçapão. Alç... Nunca que eu da Aqui, aqui, aqui. Olha da porta. Mas eu passei aqui e eu não caí. Nossa, tem que tem querer. Os mobs querem cair. Meu Deus, minha casa tá pegando fogo. Os zumbis estão me atacando Não, minha casa Então, eu tô perdendo Dei, agora eu fui atacado, tá vendo? Não, desvantagem Vem os zumbis Venham Ih, galera Parece que os zumbis não querem mais nada Comigo Tá de dia, então eu vou relaxar aqui Eles queimaram minha casa Ai, ai o zumbi, o zumbi não vai vir? Nossa, então eu tô na maravilha. Hein? Minha casa tá 100%, cento segura, só que ela tá pegando fogo. Ela é segura. O vídeo tá a minha cara. Esqueci de vida. Não sabia. Eu vou morrer. Não, a zumbi era brincadeira. A ah, gente foi ele que fez aqui, né? Só pra não ficar tão feio. Cara, eu vou perder. Bom. Meu Deus. Perdi feio. Galera. Fala a verdade. querem parte 2? Não, olha isso aqui. Olha o mapa. Mano, parte 2. Parte 2. Meta diz... 30 likes, se for parte 2. quero ver, Salve minha casa, por favor. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa o like. Estamos quase chegando a 200 inscritos. Muito obrigado. Passemos dos 20 mil visualizações. Muito obrigado. E é isso. Falou. E. Desculpa que eu passo a minha tradição. Fui!